Fala galera, beleza? Elias Ivanaga para mais um vídeo. Confesso que esse vídeo aqui eu tô até um pouquinho nervoso porque criptomoedas, mercado de cripto não é a minha praia, definitivamente. É, querendo ou não, é um mercado que pra mim ainda traz muitas incertezas, é, falta de conhecimento, óbvio. Né? Minha praia é Forex, é índice, então, mas enfim, cara, a gente não pode de forma alguma deixar as oportunidades passarem, né? Nem todo dia vai aparecer uma oportunidade para você que de certa forma para mim é essa oportunidade que de forma alguma eu poderia deixar escapar, é, que na verdade é, é um algoritmo é uma inteligência artificial está na moda isso, né? Todo mundo falando disso ultimamente, mas querendo ou não é o futuro dentro do mercado a gente sabe que cada vez mais é, os robôs eles vêm ganhando espaço principalmente no mercado financeiro, por conta de eles não ter as emoções envolvidas dentro do operacional. E isso faz muita diferença. Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma, essa oportunidade de você ter aqui o seu dia sendo trabalhado para você, 24 horas por dia, é, 7 dias na semana, a gente sabe, o mercado de cripto não para, é todo santo dia, e dentro do mercado futuro, né? então diferente de qualquer outra coisa que você já tenha visto sobre mercado de criptomoedas que possa ter questão de automatização, a gente sempre via isso acontecer dentro da carteira spot, que é onde praticamente você compra criptomoedas ou você faz a venda é, para você ter lucro, mas você só ganha dinheiro se quando o preço que você vendeu for mais caro que o preço de quando você comprou, é o famoso lugar para você você fazer buy and hold, né? Você compra e espera valorizar para você vender e lucrar, ter ganho de capital. Então a maioria dos robôs o que, que eles fazem trabalham com preço médio. A gente sabe que diante de um crash no mercado esses robôs ficam tudo pendurado e a sua conta fica lá flutuando no vermelho por um bom período até que algum dia talvez algum ano o preço volte é, ao normal para que o, para que esse robô consiga fechar as operações. Aqui é bem diferente, tá? Bom, não é como eu falei pra vocês, eu não sou expert, tá? Mas o pouco que eu sei, eu já consegui aqui parametrizar. É, vou até colocar aqui num gráfico um pouco menor, pra gente ver o seguinte, né? Aqui vai aparecer as posições, ó. O que que esse robô faz, galera? Esse robô, ele compra e vende em Edge Position, tá? Então ele faz, é um robô de Edge. Então ele vai operar vendido e comprado ao mesmo tempo, e aí com o passar da evolução das operações, ele fecha as operações no lucro. Então a possibilidade de fechar na perda existe? Existe, mas é muito pequena, improvável. pode acontecer, não vou falar que é improvável, né? pode acontecer. Mas diante do histórico que a gente tem observado até hoje, compensa você ter qualquer dia de loss, porque o resultado no final do mês é surpreendente, cara. Eu não ia trazer nada para vocês aqui que fosse algo para te dar 1% ou 5% no mês, né? Convenhamos que isso não vai encher o olho de ninguém. Agora imagina você aí ter um mês rentabilizando 30%, 48%, é, 27%, tá? É, a gente está falando aqui ó em seis dias já tem gente com 15% em seis dias entende então é disso que a gente está falando de possibilidade de você ter um negócio que vai pra trazer para você uma, uma aceleração no processo de, de multiplicação do seu dinheiro né e como eu falei ele vai abrindo é deposit então, ele compra e vende compra e vende é, e finaliza as operações de, quando ele está sempre no positivo tá o que eu tenho que mostrar para vocês aqui da minha carteira é muita pouca coisa porque estou é, começando ontem praticamente. Que eu comecei é, depois de estudar, de ver como é que funciona, né, de tirar algumas dúvidas, aí decidi colocar aqui 200 dólares apenas só para um negócio começar a aumentar, para eu até mesmo entender o um mecanismo aqui do gerenciamento de risco e tudo mais. É, na verdade já tem tudo pronto, né a gente só está replicando, ou seja, está literalmente copiando o que a, quem já está há mais tempo está é, fazendo, e há mais tempo quando? Há mais tempo, se não me engano, foi lançado em agosto de 2022, e está chegando no Brasil agora, tá? Mês de março para abril, a gente tem aqui os primeiros brasileiros utilizando essa ferramenta, tá bom? O que nada mais é, só um minutinho ó... É uma ferramenta que você vai conectar através do seu smartphone, tá bom? Tá aqui a ferramenta. É um aplicativo. Eu vou passar para vocês aqui o um código de para vocês fazerem o download e fazer inscrição. E como eu falei para vocês, isso aqui não tem adesão, tá, galera? Não tem adesão, não tem mensalidade. Mas ele cobra. Como é que esse aplicativo ele se sustenta? Né? É o aplicativo que tem ali as estratégias, que é onde você faz a configuração. É, da chave api ou seja para configurar para o robô poder operar aqui na sua carteira futuro sem ter acesso ao seu dinheiro é óbvio né é, mas lá no aplicativo é, ele cobra o que ele cobra a taxa de performance então ele sobrevive em cima da taxa de performance que é de 20% do lucro né então assim tem extremamente vantajoso para a gente porque a gente não precisa pagar para entrar e não precisa pagar para se manter no negócio, simplesmente ele lucrou 20% daquele lucro dele. Então a gente tem que deixar dentro desse aplicativo o um valor correspondente a essa taxa. Ah, Elisa, mas como que eu vou saber quanto? Cara, a gente faz uma estimativa, né? Então a gente pede para você colocar assim, tipo assim, ah, você vou colocar mil dólares, deixa ali dentro do seu robô ali 20%, ou seja, dentro do aplicativo você deixa ali 20%, né? Que aí vai ser o suficiente... Para toda vez que ele lucrar, ele começar a, a, a se alimentar, né? que a gente chama isso de gás. Então ele vai se alimentando desse gás que você está dando ali, para ele continuar performando. E aí quando você perceber que o saldo está tá diminuindo, você vai novamente e, e alimenta, ou seja, aumenta o gás para o aplicativo trabalhar. Tá? Aqui tem o um resultado, ó, dois dias. O mercado praticamente está de lado, né? Mostrei aqui no gráfico para vocês. Se vocês tiverem um pouquinho de noção aqui de mercado, vocês vão ver que o mercado está consolidado, tá? Não teve aqui nenhum movimento mais expressivo. Então, atende é o que o mercado não te dá muitas chances de, de performar mesmo, tá? Isso é comum, né? Mas teve aqui as, essas poucas operações, ó. Esse foi o resultado que a gente conseguiu ter na minha carteira, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o resultado também. É, das pessoas que já estão desde agosto, né? Algumas pessoas que já estão desde agosto, tá? Então aqui nós temos um cliente, ó, com 83% de rentabilidade no mês de janeiro, né? Vou dar um zoom aqui para você ver, do dia 1 de janeiro até o dia 31, OK? 83%, meus amigos. 83%. Neste mês aqui de fevereiro, nós temos é, só um minutinho, aqui, agora sim Ó, Do dia 1 de fevereiro até o dia 28, 47% E aqui em março, né, nós temos Em março nós temos aqui 48,60%, tá? Então esse é algum dos resultados que a gente tem para mostrar E como eu falei para vocês, tem pouco tempo que a gente tá, tá rodando assim no Brasil A gente não vai ter, assim, 50 mil pessoas para te mostrar resultado, né? Então, esse aqui é da galera do nosso grupo, de que a né, já está utilizando. Então, eu, eu pedi para eles mostrarem, hein, galera, quem tem o um resultado aí, mostra por favor. Estou escondendo aqui a identidade, óbvio, né é, para ninguém é, ficar perturbando a vida do, do fulano aqui. Mas ele aqui em 15 dias, ó, resultado de 15 dias, aqui tem um histórico, né? do dia, 4 dia 22 de março até dia 6 de abril. 7,73% e aqui a gente tem também do dia 24 de março até o dia 6 de abril 17%, tá? Então, provavelmente aqui a diferença da rentabilidade é proporcional ao tamanho do capital investido, porque quanto maior o capital, você pode abrir mais posições, você pode diversificar mais as criptomoedas, né, e fazer op op op outras operações para quem tem um capital menor. Tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? É, a oportunidade que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu estou apresentando para vocês, nada mais é do seguinte, manos, é você ter agora um aplicativo que tem ali uma inteligência com algumas estratégias em específico que está aqui dentro, tá? É, inclusive, inclusive, a gente consegue ver os resultados das operações, é, quer ver... Então aparece tudo aqui, ó, os resultados, tá? por enquanto na minha conta eu coloquei pouco mesmo, mas é só para vocês terem uma noção, tá? aqui aparece o valor do saldo da conta, a margem, o flutuante é, e resultados. Tá? Então você acompanha tudo pelo aplicativo, como eu falei para vocês, é, vocês colocam um saldo, ó, que está aqui, ó, um saldo, Agora tem 29.98 dólares de saldo, que é o gás que eu falei pra vocês. Enquanto performar, por exemplo, tem 200 dólares. Se esse camarada resolver fazer é, 50% no mês, ele tá falando de 100 dólares. Em cima dos 100 dólares, ele vai me cobrar 20%, que são 20 dólares, entendeu? Então essa é a matemática pra gente estar tá colocando o gás dentro do, do aplicativo, tá? Vou trazer mais informações, é óbvio. Mas de antemão já está liberado. Quem quiser se posicionar para começar a, a, a ter o seu dinheiro sendo trabalhado aí, já tá liberado, tá bom? É, aqui abaixo eu vou deixar mais informações, tá? tutoriais. Vou tentar exemplificar o máximo, te dar mais informações. E por que que é interessante esse aplicativo? Esse aplicativo, ele é interessante por conta do seguinte. Né? Ele... Como eu falei para vocês, vocês só conseguem baixar esse aplicativo, fazer a instalação através do link de uma pessoa. Então existe aqui um programa de afiliação, tá? não tem nada a ver com multinível, é simplesmente um programa de afiliado, igual existe na, nas corretoras aí da vida, né, que você pode ser um, um IB e trazer clientes em cima ali da, do que for operado, né, em cima do spread você tem a, com, a comissão. Aqui é a mesma coisa, só que aqui a comissão é em cima do que Da taxa de performance, que é de 20%. Tá? Então, dependendo aí da quantidade de pessoas que você recomendar esse aplicativo, né, você vai aumentando ali a sua participação até um total de 65% da taxa de performance de toda a sua carteira de cliente, tá? Então é um baita negócio isso aqui, né, porque aqui você tem a, você tem a, a, a sua disposição dois nichos, Primeiro, diversificar seu portfólio, sua, sua carteira de, de dinheiro, de investimento, para aumentar suas fontes de renda, deixando o algoritmo trabalhar para você. Não gostou do resultado? É só você desligar e pronto. Né? Gostou do resultado? É só você deixar o, o, a sua carteira aqui com valor para descontar a taxa de performance e você vai ser feliz. E a segunda forma é você criar a carteira de cliente né? e em cima da performance ali do, do robô, você vai ter até 65% dos 20%, tá bom? Então, assim, extremamente alavancado e agressivo, perto de tudo que eu já vi até agora, né? Quem já me conhece sabe que eu tenho acesso a contas com, a conta-mão, né? Com HFT, e lá a gente recebe no máximo ali 10%, 20%, dependendo da, da carteira, né? É, da taxa de performance. Mas a performance, ela gira ali uma média de 7% ao mês na conta do cliente. Acabei de mostrar para vocês aqui, históricos aqui, resultados, né? Vamos colocar uma média, cara, uma média para baixo aí, de que seja de 30% ao mês, tá? É muita coisa, é muita coisa. Tá? Além de ser muita coisa, é muito dinheiro, beleza? Porque você constrói uma carteira de clientes, na verdade, né? E imagina aí você performar, o robô performar 30% da carteira, e te repassar até 65% da performance, é muita coisa, tá, então é um, uma baita oportunidade, só quem é, é que tem mente fechada, que, que não consegue enxergar o potencial disso aqui, é, e fica se esbarrando em preconceitos aí que já já, enfim, já entendemos, a gente já sabe o que é pirâmide, o que é que não é pirâmide, cara, se até hoje você tem dúvidas sobre isso, sinto muito por você, você precisa se informar mais, você precisa ter mais conhecimento, essa é a verdade. Né? Então, aqui é um business, é um negócio. Se você quiser, você faz, se você não quiser, você também não faz, simples assim. Tá? Mas a, a, o potencial é gigantesco e, daqui, e ninguém ainda sabe desse aplicativo. Tá? Ninguém sabe desse aplicativo aqui no Brasil. Então, se tem um oceano totalmente azul aí para você... É, poder faturar literalmente, tá bom? É isso aí. Lá abaixo tem aqui o link, tem o tutorial, tem tudo que você precisa, tá tudo aqui na página. É só você seguir os passos, instalar o aplicativo, fazer seu cadastro. Ah, sobre valores. É, qual é o mínimo para o aplicativo funcionar? Você tem que depositar aqui na sua carteira dentro do aplicativo, tá bom? Aqui dentro. No mínimo 15 dólares, tá? Que é um SDT, no mínimo 15 dólares. E aí você já até libera para você o seu link para você indicar para outras pessoas. Tá bom? Vou deixar mais informações aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, já está extenso. E é isso aí, galera. Vamos pra cima, porque tem muita novidade pela frente. Essa aqui é apenas mais uma delas. Eu acredito bastante aí que vai fazer muita diferença na sua vida. Até a gente se encontrar nas melhores praias do mundo, beleza? Grande abraço e a gente se vê. Até mais.